um produto em mãos tem que estar tá em mãos assim você quebra muita mas muita objeção acredito que nessa terceira fase aí você já vai ter a venda garantida galera é simples e muito fácil basta você pegar essa estratégia e colocar em prática tá galera fala galera beleza trazendo para vocês aí mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar um pouquinho mais a respeito de Campanhas que a gente não vai enviar o cliente até a página direto, tá galera? A gente vai falar de três tipos de campanha onde a gente pode fazer vendas sem que a pessoa ou o cliente pode chegar à página de venda. Devido ao iOS 14, tem muita gente que ainda não consegue fazer ativação, a mensuração dos eventos, fazer a configuração do Pixel, né? Onde Purchase Check Out é carrinho abandonado, inicialização de compra, né? Que é o NT Check-out também. É, muita gente não consegue fazer isso daí e acaba perdendo a metrificação da sua campanha. Porque se você não fizer o passo a passo é, certinho dessas mensurações de evento, sua campanha ela fica meio desordenada. E muita gente está optando por outros tipos de campanha. E eu vou falar três para vocês dessas campanhas e uma delas eu vou dar até um bônus vou passar um script passo a passo para vocês fazer venda tá galera eu vou passar um script onde eu utilizei no tanto no Laliou quanto no Plus Air Beleza galera então vamos lá a primeira forma que vocês podem subir campanha que não vai atrapalhar se você subir para conversão ou para esse tipo é a campanha de mensage tá onde você vai levar a pessoa para o seu mensagem onde você vai conversar com ela um a um ali isso não dá para escalar, porque a gente tem um tempo limitado ali, a gente tem 24 horas por dia, a gente tem um tempo que a gente pode atender tantos clientes. Por você dormir 4 horas e trabalhar 20 horas, você tem um limite para você atender nessas 20 horas. Vamos supor que você consiga atender esses clientes, é, a quantidade de 100 pessoas por dia nessas 20 horas. Você não consegue escalar isso, você não tem como escalar, você não tem como atender 500, 600 pessoas com essas 20 horas O ruim dessas campanhas é isso Porém, o bom é que você está trocando ideia um a um Você desenvolve sua linguagem com o cliente Você desenvolve sua sabedoria em relação ao produto que você está vendendo Produto ou serviço, né? Então a gente tem o um Messenger, galera É uma das ferramentas aí promissa Porém, a gente tem que saber qual que é o nicho que a gente tem que anunciar A gente sabe que dependendo do nicho ele vende mais no Instagram, ele vende mais é, em pesquisas fora do Facebook e Instagram, né? Tem nichos que eles vem, eles vendem mais, eles vendem mais no Facebook. A gente sabe que depende de nicho para nicho. Vamos supor o nicho de próstata, é dores na articulações. A gente sabe que a tendência do público é um pouquinho mais velhos. Então eles tendem a usar a plataforma Facebook, é um pouquinho mais antigo. A gente sabe que a juventude de hoje está mais no Instagram. Se você for anunciar para um nicho de unha, um nicho de bolo, um nicho de finanças, ele está mais voltado no Instagram. Então, se você posicionar bem o seu anúncio no Instagram, ele vai sair mais venda do que no Facebook, que nem o, o Thiago Nigro. O Thiago Nigro, você vê muita campanha dele no Instagram, porque o público dele sabe que está mais pro Instagram do que pro o Facebook. Então, assim... Depende muito, muito, muito mesmo do nicho que você está trabalhando. Se você sabe que o seu nicho está mais no Facebook, então você vai lá e cria uma campanha voltada para o galera. Então, depois que você está habituado ali, que você sabe qual que é as palavras que você tem que falar com o seu cliente, qual que é o desejo que você tem que falar com ele, as objeções que você, que você quebra, você consegue montar um funil no main chat voltado para o Messenger, onde você pode automatizar. Aí sim você consegue escalar a sua campanha, tá? Aí você consegue atender 24 horas por dia, sem você tá precisa, sem você precisar mexer no computador. Você automatiza as suas mensagens, assim você consegue é, fazer uma escala muito mais muito maior do que aquelas 20 horas que você trabalha durante o dia e dorme só quatro a gente sabe que não é isso mas eu dei um exemplo aqui do mensagem tá galera a segunda forma que a gente tem e eu não sabia é o Direct do Instagram tá galera eu falei para vocês aí algum tempo atrás vou deixar um, um printzinho aqui de onde eu me inscrevi para fazer o Beta do mini chat voltado para o Instagram e ele tem a opção de você subir no gerenciador de anúncios, você subir uma campanha diretamente para o Direct. Eu não sabia que tinha essa opção, tá, galera? É uma opção nova que quase você não vê ninguém falando. Campanha, o intuito de mandar a pessoa para o Direct, somente para o chat né? Ou somente para o Messenger. Então, uma das estratégias bacana para você tá adquirindo cliente é o Direct onde a gente pode até otimizar as campanhas ali voltada para o Direct porque do, já já a, a o mini chat para o Instagram ele vai estar tá liberado e isso vai ser muito crucial porque a mesma coisa voltando do voltando no message a gente só tem um certo tempo ali durante o dia para atender os clientes a não ser que você contrate também mais pessoas para você estar tá fazendo vendas ali, não só aquelas suas 20 horas, mas comprar 20 horas de outras pessoas. Assim você consegue escalar, porém, a gente sabe que não é uma escala muito, muito viável. É mais fácil você pagar, em vez de você pagar reais para um funcionário, é mais fácil você colocar R$ 1.200 numa plataforma, onde ela vai ficar 24 horas trabalhando para você, em vez de pagar um funcionário para estar tá fazendo a conversão de cada cliente ali, né galera? Então vamos lá, eu vou passar a terceira forma, que é uma das formas mais agradáveis que eu acho e eu sempre falo aqui no canal, tá galera? é o WhatsApp, tá bom, galera? Tem a campanha para o WhatsApp para o seu público, tá? Uma campanha onde vai vir clientes, onde eu falo também para vocês assim, criou um script ali onde eu vou passar um script hoje para vocês que eu utilizei bastante ele e ele saía muita venda. E se você colocar esse script, na ponta do lápis hoje adaptar o seu produto eu, eu te garanto que você consegue fazer uma venda com esse script tá galera esse script é sensacional galera é sensacional vocês podem até automatizar esse script onde eu vou passar para vocês adaptando ali certinho um passo a passo adaptando certinho ao seu produto ao seu serviço onde você consegue fazer venda tá galera é muito importante você ter uma campanha por WhatsApp, você consegue se desenvolver, você consegue saber mais sobre o seu produto, você consegue saber qual que é a dor do seu produto para você ou do seu cliente, a dor do seu cliente para você fazer futuros criativos melhores do que o passado, tá galera? Quando a gente sobe um criativo onde a gente sabe qual que é a dor que a gente tenta, tem que atacar, sabe qual que é os benefícios que o produto tem, é muito mais fácil do que você subir um criativo cru somente tentando atirar, atirar às cegas, né? Você tá a ver navios. Então, quando você sabe a dor, sabe o benefício, sabe qual que é as objeção, você consegue fazer um criativo ainda mais... É agradável ao seu público, um criativo que vende ainda mais, tá galera? Então eu vou passar o script aqui para vocês, eu vou falar basicamente o que eu falava com os meus clientes Assim que o cliente entrava em contato comigo, tá? Normalmente o cliente entrava em contato, eu colocava ali a campanha de WhatsApp, né? Colocava a campanha de WhatsApp ali, né? Então a pessoa chegava e entrava em contato comigo, ó, oh, eu tenho interesse nesse produto. Aí eu fazia a apresentação do produto. O que é a apresentação, Ali? A apresentação do produto, eu falava, vamos supor aqui que é o Laliô. Ó, oh, o Laliô, ele é um shampoo desenvolvido pela empresa tal, com o intuito de ajudar pessoas que tenham cabelo com frizz, com queda, ele reage no crescimento capilar, ele tira o frizz, ele deixa o cabelo com aparência mais liso. Isso é a apresentação do produto. Eu falava isso daí, a apresentação. Eu vou deixar os, os passo a passo do que, que eu fazia, né? Apresentação, prova social, tudinho aqui na descrição. Você só copia e vai escrevendo... Para o seu produto, tá bom, galera? Aí eu fazia a apresentação do produto, o que que eram os, alguns benefícios ali. Aí já quando eu falava esses benefícios, o cliente já tava com dúvida, já ia falar: Putz, será que isso daí realmente funciona? Aí eu sempre tinha duas ou três provas sociais com o produto em mãos, antes e depois, mostrando que realmente funciona. Normalmente o cliente vai falar. É, eu tô com o cabelo assim, assim, assado, não sei o que lá. Aí você já manda a segunda, a segunda parte, que é o quê? A prova social com os benefícios a mais, o um antes e depois. Se você não tiver uma foto de antes e depois ou uma prova social, pede pro produtor, faça você mesmo, adquira um produto, faça prova social para você vender. Porque esse script que você manda a prova social quebrando objeções, é sensacional, galera, é sensacional, não tem, não tem como você... dar errado, não tem como você não vender quebrando as objeções do seu cliente. Assim você consegue fazer muita e muita venda. Então eu mandava, qualquer dúvida que a cliente tinha, eu já mandava a prova social com mais alguns benefícios. Isso me ajudava demais. Aí a pessoa até ficava meio sem jeito assim. Aí eu já mandava mais uma prova social e fala e falava mais ou menos assim, ó. É, o produto realmente parece ser bom demais, mas ele tem garantia de 30 dias, dependendo do produto, né? Que você pega tem garantia de 90. Isso parece ser bom demais, né, fulano de tal. Mas o produto realmente, ele funciona. Até então, a fábrica, ela dá 30 dias de garantia, 90 dias de garantia, caso você use o produto e não tenha os resultados prometidos, você tem o seu dinheiro de volta. Cara, isso daí já quebra muita, muita objeção. E já mandava mais prova social com os clientes segurando o produto na mão. Porque aí você já quebra a, a objeção que Se realmente o produto vai chegar para ela Porque muitas das dúvidas que a gente tem aqui no Brasil É se o produto vai chegar ou não, tá galera? Muita gente acha que produtos que vêm na internet muitas vezes não chegam E se você manda uma prova social com o um produto na mão Isso já quebra muita, muita objeção mesmo, tá galera? Muita, muita mesmo Mais de 50% das objeções é que se o produto vai chegar para ela ou não Porque a gente sabe que aqui no Brasil tem muito golpe envolvido é, envolvido na internet, né? A gente sabe que tem isso aqui no Brasil, então muitas vezes as pessoas têm receio disso, se realmente ela vai cair num golpe ou não, tá galera. Então, você mandando a prova social com um produto em mãos, tem que estar tá em mãos. Assim você quebra muita, mas muita objeção. Acredito que nessa terceira fase aí você já vai ter a venda garantida, galera. É simples e muito fácil. Basta você pegar essa estratégia e colocar em prática, tá galera? Aí o quarto passo, depois que a pessoa viu que o produto chega é a precificação, aí você pode falar o valor, pode mandar o site do Checkout, se você quiser, provavelmente essa conversa é um pouquinho longa, então possivelmente você enviar o link do Checkout é mais válido, tá? Às vezes, se a pessoa ainda tinha alguma dúvida, eu tirava ali com ela e mandava ela diretamente para a venda, tá? A página de venda, se não, muitas vezes eu mandava ela diretamente pro check out. Mas assim, teve esses quatro passos aí, aí a quarta é a precificação, falava para ela o valor, ou mandava ela diretamente pro check out. Eu gosto de mandar ela diretamente pro check-out, porque assim o meu pixel marcava no, no evento. E eu podia ro rodar um Remarket caso ela não comprasse naquele exato momento. Então, eu conseguia mandar ela para o meu Remarket. Assim, eu gostava de fazer. Mas você pode mandar diretamente para a página de venda, diretamente para o Checkout, é, ou falar o valor. Normalmente, quando você fala o valor, ou a pessoa pede o link do Checkout para comprar, ou ela não te responde mais. Mas eu gostava de mandar o link do checkout para me rodar o remarket, tá galera? E depois você tira algumas dúvidas delas ali. Isso é bem simples no, no WhatsApp, você conversa com vários clientes, então você pode montar essa estratégia para você que não está conseguindo venda diretamente no site, você, cons você consegue fazer esse tráfego para três, essas três formas que você consegue fazer tráfego, tá galera? Que você não precisa mandar diretamente para a página de venda, você pode mandar para o seu WhatsApp, mandar para o seu Messenger. Ou é, mandar para o seu mentor, onde você, depois de estar tá conversando com diversas pessoas, pode otimizar e mandar diretamente para o Direct. Daqui para frente a gente vai conseguir automatizar também o Direct. E assim que for liberada para a minha ferramenta, eu trago aqui para vocês em primeira mão, configurando o Direct, fazendo automação no Direct, tá galera?